Depoimento de um Espírito Que a paz do Mestre Jesus esteja em seus corações e de todos aqueles que orientaram. Boa parte do que eu recebi foi porque algumas vezes vocês me ajudaram, embora não seja do conhecimento de vocês exatamente quem eu sou, porque não me conheceram como Espírito encarnado, e sim me viram algumas vezes desencarnada, mas venho recebendo este auxílio há muito tempo. Muitas vezes, a cada espaço de tempo corresponde a 30 dias mais ou menos. Eu recebia um atendimento diferente e era tratada como um espírito diferente, porque eu manifestava comportamentos diferentes, atitudes opostas àquelas que eu havia manifestado na sintonia anterior, o que não significava que era realmente um espírito diferente, mas simplesmente alguém que tinha se permitido deixar os seus níveis ou corpos abandonados em lugares diferentes fazendo com que eles não conseguissem receber as mesmas energias que recebia aquele que estava sintonizado naquele corpo emprestado. Utilizando muitas vezes de forma extremamente enérgica a voz do médium que me era emprestada, ou muitas vezes fazendo com que as energias dele fossem sugadas de tal forma que se sentisse extremamente cansado, ou ainda, achando que estava com ódio de seus companheiros de trabalho, quando na realidade foi a minha presença que manifestou isso. Passei por um longo tratamento e a cada atendimento, como meus amigos chamam, eu recebi uma nova parte minha. Para mim, isto sempre foi muito estranho, porque eu sempre achei que fosse única e completa, e que não haveria possibilidade que existisse outra cópia que parecesse comigo mas eu tinha estas outras pessoas dentro de mim mesma e elas estavam perdidas, pela minha rebeldia nas manifestações difíceis que tive nas minhas vidas quando encarnada e nos momentos em que estive também em várias regiões do mundo espiritual. Nem sempre, após minhas mortes, eu estive em lugares desagradáveis. Eu já havia vivido em lugares bons outras vezes, mas estas lembranças foram se apagando de mim a cada nova vida que tinha no campo físico. Após e durante a última encarnação que tive, que se deu no século passado, mesmo durante ela, eu estive durante longos anos em áreas extremamente negativas, achando que estava fazendo a coisa certa e que ninguém, jamais, em momento algum, sob hipótese alguma, iria se aproximar de mim e me convencer de que o lugar em que eu vivia não era agradável. Mas foi preciso aquele desencarne para que eu pudesse aceitar o socorro. Lá foi o sofrimento maior que eu tive, quando eu percebi várias estruturas muito parecidas comigo e ao mesmo tempo muito diferentes, se perdendo a partir de uma estrada principal, como se sombras estivessem sugando para outros pontos diferentes daquele lugar em que eu habitava. As lembranças que eu tinha da minha recente encarnação não restavam mais na minha mente e eu não tinha mais onde ir. Vagar por aquela estrada significava ir para que lugar? Lugar nenhum. Eu não sabia para onde estava indo. Sabia simplesmente que estava completamente sozinha. Sozinha, inclusive, pelo fato de não ter outros por perto de mim mesma. Aos poucos, à medida em que eu era atendida, e hoje tenho consciência disso, aquelas partes minhas que foram sugadas pelas sombras foram caminhando de volta para esta estrada principal. Atrás de mim foi restando luz e em minha frente ainda muita sombra, tristeza e desilusão. Mas hoje, a estrada é toda colorida, atrás, ao meu lado e à minha frente. Não sei quando será possível uma nova oportunidade de nascer e manifestar-me num corpo físico. Só sei que não será necessário passar pelo complexo tratamento que vão vivenciar aqueles que serão encaminhados para o maior acúmulo de energias negativas que eu já vi em todo o tempo, que eu vivenciei e a maioria de vocês nunca ouviu falar e nem nunca sequer chegou perto. Este novo planeta do qual falo não tem comparação diante daqueles lugares que se vivem nos umbrais do planeta Terra. Eles são céus e comparados a este lugar. Agradeço a Deus por não precisar ir para lá e por agora ter a oportunidade de fazer as mínimas coisas para ajudar aqueles que correm o risco de serem levados para lá, pela sua própria vontade. Eu demorei muito tempo para aprender que é assim que a gente escolhe o lugar que deseja ir. Eu sempre achava que Deus me mandava para aqueles lugares. Hoje eu sei que estava indo por mim mesma. Uma vez que sou filha de Deus, agradeço a todos aqueles que de uma forma ou de outra, muitas vezes simplesmente pelas suas atitudes, me ensinaram a sentir a filiação divina novamente. Muitos de vocês jamais saberão todas as vezes que sintonizei, porque isto não aconteceu em uma casa espírita somente, mas em várias, espalhadas em lugares diferentes. Hoje, eu sou uma só e posso acreditar nisso. Eu assistia e continuarei assistindo às aulas, às conversas que muitos têm com mentores e os amigos mais avançados no mundo espiritual. Eles, às vezes, falam que os espíritos mais endurecidos vestem a forma feminina para aprenderem a serem mais suaves e tranquilos. Para mim, isto não foi o suficiente, porque mesmo vestindo a forma feminina, cometi as mais diferentes atrocidades que homem algum teve coragem de fazer. Hoje eu permaneço na forma feminina e agora sei que não importa realmente a forma física que se vista, o sexo que se esteja ocupando. Na realidade, importa que nosso coração e a nossa mente estão juntos, comandando a vida física que vamos ter, mas Deus sabe o que faz e em todos os séculos que eu me mantive no meu próprio cárcere, me fizeram aprender que precisamos que nós mesmos nos libertemos. E é isto que eu desejo ensinar àqueles que estão sofrendo o mesmo que eu sofri. Se me derem a oportunidade e se Deus me permitir, gostaria de estar perto daqueles que serão atendidos e muitas vezes estão extremamente rebeldes. Pedi aos amigos que orientam a minha caminhada para que a minha história fosse mostrada a público no mundo espiritual. Para aqueles encarnados que ainda estão rebelados, saibam que a rebeldia não levará nenhum deles em algum lugar agradável. Muito pelo contrário, levará à solidão de estarem perdidos numa estrada sem fim, percebendo que a cada dia a mais, suas partes estão sendo sugadas para outros lugares, repelidas pela própria rebeldia. Rebeldia não combina com futuro agradável. Basta abolirmos a rebeldia de nossas vidas para que nosso futuro seja mais luminoso. Eu sei que demorei muito tempo para perceber isto, mas perderei mais tempo para mostrar o que vivenciam aqueles que, como eu, tive que vivenciar. É preciso mudar urgentemente para não habitar o lugar mais frio e mais fétido que se possa imaginar, mas extremamente necessário para aqueles que não aceitam o que a bondade divina nos reservou, neste ou em outros planetas que já poderíamos estar habitando. Obrigada por me ouvirem e que Deus esteja com todos. Espírito desconhecido.